Olá Maria e você está no Maria Quer Viajar. O vídeo de hoje, gente, vai ser mais um vlog. Provavelmente, se você já pesquisou, já veio na Irlanda, você já ouviu falar do Kildare Village, que é um, re... um outlet da Irlanda. Não vou garantir que é preço nível Estados Unidos, porque eu já ouvi falar que não é. Inclusive, eu já fui lá uma vez, mas eu não lembro nada, então eu estou considerando que estou indo de novo pela primeira vez. E aí eu vou mostrar para vocês, tá bom? Fica aí, deixa os comentários, vai dar tudo certo. Chegamos e a previsão era assim, um sol lindo e maravilhoso Mas já chegou aqui e já tá no plato, que é isso, né? Agora e o sol volta e a, vida, e a gente resolveu comer aqui e Vou mostrar pra vocês o menu, vocês têm noção de preço Gente, é lindo o lugar, é lindo Peraí que pediu bubble wrap, que eu vou sair lá no menu pra vocês A Denise pediu... É tipo um legalzinho de aveia, mas... Não é A Pri pediu um... É... Como que eu falo isso é é? em português? Porque são muito gringos ah, eu não sei mais É um pãozinho com chocolate, né? Um pãozinho com chocolate E a Carolzinha pediu... Nossa, caramba, um pãozão É um pãozão com Vai. ovo e bacon Mais croissant é, Ah, croissant, croissant é português, croissant, né? Croissant, né? Croissant, croissant, é igual É francês Aqui, ó, é uma das coisas mais confortáveis que tem Vamos ver o preço Esse aqui ó É o melhor tênis que tem pra você caminhar horrores Quanto que ele tá? 90 euros 90, 130 por 90 euros Olha as cores Ai, olha esse azul que bonito Ó, esse aqui já tá com promoção. Ó, você compra um e você paga metade do preço na segunda peça. E essa loja já tá um pouquinho mais cheia, né? Chama TOG 24. A loja. Vamos ver os preços, ó. Esse aqui é uma jaquetinha. A prova d'água. A prova d'água resistente, né? A chuva e o valor. Tá de 85 libras por 53 euros. Ó a camisa, essa camisa rosa aqui tá de 50 por 45 Agora a gente veio aqui na L'Occitane, que é creme de rico, né, aos valores O que eu acho legal deles é que agora eles você vende e aí depois você compra só o refil, ó E aproveita a embalagem, isso é legal, isso é legal Ó, aí tem uma pia aqui, ó, pra você experimentar e é lavar a mão nossa, com a namorada. Olha, tem umas bagzinhas de presente, ó. 24 euros. É tudo isso aqui. Olha, não sei se vale a pena. Uma bolsinha. Que gracinha, gente. Olha a bolsinha, deixa eu mostrar pra vocês. Bem colorido, né? Nossa, eu amava. Ah, é de cabelo. Eu usava isso daqui no Brasil. Era igual... A embalagem era parecida, mas era pra mão, creme pra mão. Que legal. Olha. A loja da Le Croce. Não sei se é assim que fala Já peço desculpa Aqui no Outlet Olha Ó, 53 euros o um negócio de sal e pimenta Ai meu Deus, olha essas cores Olha Olha esse aqui Tá 34 Ai gente, olha que lindo. Cadê? Eu não achei o preço desse Corta uma que coisa mais bonitinha. Olha o preço. 42 euros. Isso aqui é uma coisa que você compra quando você não tem mais onde pôr o seu dinheiro. É pra você botar ovo. Olha lá. 36 euros vem 6. Copinhas. as xícaras. Quanto que é a xícara será? Deixa eu ver se eu consigo ver o preço Ó, oh, 17 euros Numa xícara eu ainda acho muito 3 por quanto? 3 por 2 Ah, olha só A Priscila, gente Ela tem o olho melhor melhor o meu Ó, as espátulas da Leclerc. 8 euros Ai, vamos procurar as panelas Eu quero mostrar pra vocês as panelas Aqui, as panelas, achei Vamos ver o preço dessa aqui de 239 por 159 Nossa, é muito pesado ah, Essa grandona aqui, vamos ver qual é o preço dela 339 por 226, ó, 226, olha o tamanho Se bem que minha mão é muito grande, né, pra dar referência Coisa mais linda, ai oh, meu Deus, olha essa panela, ó essa gigantona aqui é quanto? 270, ó. Vai de preço quase. Olha, que linda essa cor também. Uma coisinha mais neutra. 201 euros. 172 euros. Ah, eu quero comprar tudo. Ah, eu quero comprar tudo. Olha. 7 euros. 9 euros cinco euros. Ó, agora a gente vai na Clarence. Olha só, o kitzinho, ó, de limpeza. Fica 32 euros. Eu amo essa marca, mas é muito cara lá em Dublin, eu nunca uso ó oh, os presentes, esse presente eu não achei o preço Ah, tá aqui, ó vem essas coisas, dentro da Necessaire E é 107 euros Olha, essa daqui Outro kit, eu gosto desses kits de presente Porque a gente leva pro Brasil E é caríssimo no Brasil, ó oh, 72 euros, olha só a quantidade de coisas Ainda vem com a Necessaire E é um... quem... se eu for dar presente pra uma pessoa vaidosa É, o pessoal adora esses presentes Meu Deus, batom aqui Ó, oh. Concealer 17, Powder 22. É. Nossa, dizem que esses batons aqui são maravilhosos Ó, tá 14 euros É um gloss com acabamento seco Mate, né? Que fala E aí lembra um outlet dos Estados Unidos mesmo A estrutura das lojas, tá vendo? Quem já foi, talvez vai lembrar Tem um corredorzinho E aí até as casinhas, tá vendo? É muito vibe outlet mesmo Os que eu fui, né? Eu fui em Seattle e Miami Mas... É, só faltou os preços Starbucks gastar Starbucks também tem desconto Aí ali tem um banheiro Você procura essa plaquinha aqui Você vai achar, tá espalhado por... Tem vários, achei bem bom os banheiros Olha só. Ai que linda Gente, O a Coach Vamos ver os preços Tá por 319 euros Essa bolsa da Coach E aí vocês vão ter que me... Ai que lindo, laranja dentro Vocês vão ter que me falar se tá barato ou caro Porque eu não tenho... <risos> Não achei o preço Eu não tenho conhecimento Ó, oh, uma carteira, quanto que é uma carteira da Coach Cadê tem preço? É ruim demais de preços esse polvo ai ah, aqui ó, essa bolsa grandona Tá por 380 euros 319 Essas bolsas aqui são padrão, né? De várias margens oh, Eu pensei que era da Louis Vuitton Tá vendo como eu sou sem noção? Achei Tá 190 euros por de 450 por 189. Tote bag da coach. Ai, olha as carteiras da coach, que lindo. Quanto que é? Ai, aqui o preço. Tá por 99 euros a carteira. Olha que linda. Olha que linda. A tote bag. Da Coach, 289. 500 e pouco por 289. Quando vem nessas aradas assim, ó, com 30% de desconto, é o desconto em cima da etiqueta. Então essa bolsinha aqui vai ficar, tipo, em vez de 229, vai ficar o okay, quê? 160? Mais 30% aqui. Olha que linda! Olha que linda! Gente. Super padrão, né? Super. Eu quero. Olha os braceletes. Da coach Olha, tem esse Rose gold Ó, 60 euros, 59 Tem o dourado também Olha que lindo Agora a gente chegou aqui na New Balance, ó E aí tem esses de corrida aqui por 60 euros, ó Aí aqui, ó 53, nossa, achei bonita essa cor 50 Ó Nossa Vem esses aqui por 30, a partir de 33 né? 48, ó, aquilo ali é mais caro. Ó, de criança. Tá a partir de 30 euros, ó os sapatinhos. Olha que gostinho. Olha esse aqui, eu quero mostrar a partir de 25. Olha esse aqui. Olha isso aqui. Ó, lá tem mais, ó. Esses aqui é de 39. Ó, os valores. Agora a gente veio na Lacoste e aí ó, eles estão com 70%. Então, às vezes você chega, por exemplo, esse aqui é as polo, né? Normal que vem com aquele jacarezinho aqui, ó, certo? E aí tem várias cores. Aí quando você olha na etiqueta, ó, tá 40 euros. O preço original era o quê? 120, se eu não entendi errado. E aí nesse preço aqui, muitas vezes ainda entra um outro desconto, dependendo da seção que tá, sabe? Quanto é um boné. 36 euros, Ó. mas eu não ia carregar um jacaré desse na minha testa. Pagar, pagar quanto? Que Eu já esqueci que eu fiquei nervosa. 36 euros para carregar um trem desse na minha testa. Eu okay. okay. não ia. E aí, tem umas peças de moletom aqui. Vamos ver quanto que é 85 euros. Essas camisetinhas aqui, ó, super básicas. É uma camisetinha daquelas de 4 euros da pena, só que com jacarezinha. E aí, é. 25 euros. Olha, esse preço tá bom, essa camiseta. Tá 43. Aí tem essa cor, essa cor. Essa aqui tá 40. 46. Esse aqui que é meio de corinho, 56. Esse mais assim, 42, 53. Nossa, estilosão. Ah, Esses aqui são os modelos masculinos. Tá 60, 53. Esse aqui tá 50. De nenenzinho. Tá 60 euros, né? Mas, nossa, gente. A sopa de criança, que coisa mais. Olha essa criança, que coisa mais linda. Ó, a loja da Havaianas. Aqui no Kildare Village. Vamos ver quanto que é. Ah, 36 euros a Havaianas. Quanto que é Ó, essa aqui, 23. 27. Eu queria achar uma mais normal, ó, uma mais tradicionalzinha assim, ó. 17 euros. 17,42. Ó. eu tinha uma dessa que é 19 euros, ó. Mas o preço dos dois é 28 e tá por 19. Ó. Não sei o que significa, mas é premiado. Restaurantezinho aqui dentro do village de mesmo. Obrigada, Denise. Olha, está <risos> Mas mesmo. <risos> Ai, tá lotado. Eu Mas é especializado risoto mesmo. Ai, Gente, eu amo macarrão. Então vem tudo, é isso? Ah, ah, ou será que você escolhe? É, tem que perguntar. Um eu vou com isso. Acho que tá bem foda. Eu acho bem tudo porque aí Spinach não é se fud, né? É verdade. Eu acho bem tudo. Esse aqui é o ravioli, olha o tamanho do balde Aquele ali é frutos do mar É enorme também, as meninas já comeram Olha o tanto E a Carolzinha foi de bolognese Mas gente, veio uma montanha, outro balde de macarrão Olha sobremesa Gomes. Sorvete Ai, de pistacho gosto. Com Bolinha ali que nada mais é Ai, que gente. o. Como que chama esse bolinho aqui? Tem é Brownie, tem Petit gâteau. Acho que é, petit... é tipo um Petit mas mesmo. não é meu, eu só não filmei, é tá? Esse aqui é, é. No menu tá falando que é pistache. Tá falando que é pistache, não? né? Ó, oh, os preços do Nike: 52, 105. O meu modelo favorito, qual que é? Esse aqui, ó, é de 42. Eu amo esse tênis. É o meu favorito. Ó, oh, chuteira, 100 euros Eu não sei o que significa Nossa, olha que diferentão esse tênis 97 92 Tô achando caro, eu não entendo de tênis de preço Ó, oh, chuteira oh, 62 69 Olha E a loja Lapa A pessoa Ai, essas abas aqui, ó, em toda Outlet da Nike que você vai, sempre tem. E aí os preços são maravilhosos, porque o ruim só é que tem poucos, tipo, não vai ter estoque. O que tá aqui é o que tá aqui, mas a etiqueta é maravilhosa. Olha, 75. E geralmente essa ala aqui, ela tem um desconto em cima desse preço da etiqueta. Olha. Ai, que bonitinha. 42. Eu quero esse tênis. Eu quero esse tênis E ainda tá 30% off Em cima desse valor aqui Eu quero esse tênis, cadê as meninas? Ah, meia Quanto que é um par de meia aqui nesse trem? O difícil era só eu achar o preço, né? né? Aqui 9 euros 3 se não tiver essa etiquetinha assim, ó, é 30% off em, em cima do preço da etiqueta Então esse moletom aqui, ele tá 42 euros Você vai jogar 30% em cima desses 42 euros, é o preço que você passa lá no caixa Aí tem as calças de yoga, 42 euros Ó, 30% off Nos, a parte de cima only, tá vendo? Nos tops então aqui... Nossa, olha que bonito esse rosa, vamos ver quanto que tá. Tá 23 euros com 30% em cima. Mas tá ótimo o preço desse stock. Nossa, olha que lindo o branco com preto. Olha esse também. Eu tenho um desse, é maravilhoso. Nossa, que linda essa camiseta. Quanto que é? Tá... 30 euros. Chegamos aqui na Tommy, ó. E aí um casaquinho. Desse tá 77 euros. Nossa senhora, é mãe, cara. E aqui tem umas negócios de desconto, de promoção, ó. Mas eu olhei a etiqueta e eu não achei nada de desconto, quer ver? Olha esse aqui. Hum, se bem que tá, né? De 150 por 59. Mas mesmo assim é caro, hein? Ó, essa daqui, ó. Já é até 40% de desconto. Vamos ver. Aí, ó, de 130 por 77. O um moletom, deixa eu mostrar pra vocês. O moletomzão normal. Ó. 77. Vamos ver. Ai, as camisetas aqui. Ó, uma camisa da Tommy, de manga curta. Tá 35 euros. 90 por 35. Ah, olha, esse preço não chegou. Um blazer desse branco tá 90 essa jaqueta de frio aqui, ó Deixa eu ver Ah, é mais resistente à água e tal Não é bem frio, não A jaquetinha é meio jeans Sabe? Não é inverno não não Tá de 250 por... Ai, tá muito estourado, 99 Essa aqui é a Quarta-Vento, padrão mesmo Quanto que tá? 159, foca, foca Por 95 tem umas calças aqui, ó. A calça jeans Thomas sei que é muito boa. só tem calça de criança, só pequenininha. Ó, tá de 119 por 71 euros. Ainda assim, é muito, né? A 71 nossa, euros. Ah, essa tá 40 euros. Essa calça jeans, ó até meus tamanhos. É, agora é a luta dos tamanhos, né? Chegamos na vai agora ver os preços de calça. Ó, oh, 120 por 84. Ah, 84 não é calça pra levar? Não sei. Não tô achando caro ainda. Ó, oh, essa daqui é quanto? 130 por 91. Que 110 por 77 Tá melhorando, né? Tô diminuindo, faz. Mas... Eu não vou ter coragem de levar nada. Olha. Essa aqui de, por 91. Eu acho tão tá bonito, jeans azul claro assim, ó Ah, vamos ver os preços das camisetas ali, ó Tem essa camiseta aqui Quanto que ela tá? R$21,00 Aí tem esse moletom aqui, ó Branco, nossa, bonitão Tá... Rancar o preço, que okay. Tá R$52,00 Caramba ah, é assim. Ó, as camisetas Isso aqui é um padrão, né, a camiseta deles É 21. Ai, olha que linda essa jaqueta, um jeans clarinho Tá por 91. Eu não tenho coragem nunca E aí essas calças aqui, ó Tá de promoção, 2% e 30% ou 3% e 80% A gente veio pra Michael corte agora, olha como uma loja é bonita E aí, ó, 200 euros Essa padrãozinha deles aqui Essa outra aqui é quanto? Ah, vamos ver aqui 190 euros Nossa, tá bom, porque, ó Era 545, depois 359 E agora tá 190 Se eu fosse pra comprar Eu tinha coragem de comprar aqui Olha a tote da Michael Korn Eu não Deixa eu ver, peraí, calma Tá 200 euros Nossa, gente, era 525 525 o um negócio desse 200 é caro, imagina 500 Meu Deus Essa é linda, essa eu compraria Olha, linda Então, gente, ó, finalizamos as compras <risos> Deu bom Vocês estão satisfeitos, gente, com o dia Oi, de hoje? <risos> Gente, tô aqui no processo de edição e percebi que eu não finalizei o vídeo. E aí eu só quero lembrar vocês um pouquinho sobre o salário da Irlanda. É, a Irlanda não é referência de compras, então assim, eu não acredito que as pessoas vêm pra cá pra economizar nas compras. Não é tipo, os Estados Unidos têm essa fama, né? Não é a mesma coisa. E a segunda coisa é, qual que é o salário mínimo na Irlanda? Aqui na Irlanda o salário mínimo é 1700 e pouco por mês, e a hora é 10,50 euros, se eu não me engano, então isso é uma conta legal para você fazer na hora de você entender o quanto que é, o, como que funciona o poder de compra aqui no país, porque uma coisa que eu fazia antes de mudar para Irlanda, ou antes de sair do Brasil, era só transformar, né, só é, é, falar assim, não, quanto que isso custa em reais, fazer só aquele, aquele swap, mas não funciona dessa forma, você precisa ver a questão do poder de compra tá, então com esses valores aí vocês vão conseguir fazer as contas, e é isso, se tiver dúvida deixa aí nos comentários, e até o próximo vídeo um beijo, obrigado pelo seu tempo não deixe de comentar, curtir, compartilhar que me ajuda demais e a única forma que eu posso fazer isso é pedir essa ajuda pra vocês, tá até o próximo vídeo, tchau